Você quer se ver daqui a cinco anos? Quer se ver como uma empreendedora famosa ou uma empreendedora meia-boca? Quer entender onde você está errando que não consegue divulgar o seu talento? Porque você é uma ótima administradora, uma ótima artesã, uma ótima professora de línguas, uma excelente profissional de beleza, mas ninguém te dá ouvidos, ninguém, ninguém te contrata ou estão bem escassos. Isso é muito mais comum do que você imagina, viu? Muita gente está nesse mesmo barco nadando, nadando e não conseguindo sair do lugar, ou até saindo, mas voltando sempre para o mesmo lugar porque não sabe como fazer para se estabelecer. A boa notícia é que eu sei e eu posso te ajudar. Eu vou dar consultoria gratuita por um ano para todos os alunos do meu curso, como empreender, e com essa mentoria você vai ter a ajuda que você precisa para não oscilar mais no mundo do empreendedorismo vai conseguir estabelecer a sua empresa ou vai conseguir finalmente abrir a sua empresa de forma correta e consistente eu vou pegar na sua mão eu vou te ensinar desde onde você faz para conseguir recurso financeiro passando pela forma correta de anunciar precificar os seus produtos até a parte final de localizar da sua loja física e ainda eu vou te ajudar na escolha da melhor plataforma para sua loja virtual corre gente, corre menina corre menino, porque nós temos vagas limitadas, o link ele tá aqui na primeira linha da descrição e na bio do meu instagram arroba josianeamorinhooficial